Hey guys, what's up? Aqui é Ronaldo, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E talvez você já tenha ouvido, ou visto em algum lugar, essa expressão que vai aparecer aí na tela. Você sabe o que ela significa? Você sabe como pronunciá-la? So, check it out. Gente, a pronúncia correta é Get out of bed on the wrong side. Get out of bed on the On the wrong side. Do jeito que você está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. essa expressão é usada para você falar de alguém ou sobre você que você está de mau humor logo pela manhã, sabe? Quando você acorda de manhã já de mau humor. Então essa expressão é usada com essa ideia. A aplicação numa frase: Hey, what happened?